uma feijoada na sexta-feira, é convidativo, né? E aí o professor perguntou, mas confio, por que pé isso tudo, professor? É isso, ou ficar, ou dormir na sua frente, não quero ser reprovado. Então, brincadeiras à parte, fiquem à vontade, espero que seja uma oportunidade uh, relevante, possa transmitir essa mensagem do projeto H-2020 Nemos. E assim, apenas como um exemplo, Naturalmente, pegando a cidade de Campinas, poderíamos nos referir a qualquer cidade, enfim, região metropolitana, como dito inclusive pelos representantes do Ministério da UNCTIC, Pegamos aqui Campinas, né? seja com seus habitantes, seja sua região metropolitana, seja em função da sua produção científica, pela quantidade de empresas e a sede de importantes institutos de pesquisa, o que é que nós vemos? É o motivo de estávamos aqui uma forte demanda por serviços e recursos de tecnologia da informação. Marquei aqui alguns pontos, poderia ter marcado outros, mas que apenas a título de ilustração destaca universidades, centros de pesquisa, órgãos públicos e órgãos responsáveis pela gestão da infraestrutura e dos recursos de tecnologia da informação. Como eles se mostram hoje? A despeito dos investimentos feitos... E aqui colocamos exemplos de conectividade, recursos de armazenamento, recursos de processamento. Vemos cada uma dessas cores indicando que esses recursos estão separados entre si. Ou seja, o modelo atual apresenta claras limitações tecnológicas. Em primeiro lugar, o gerenciamento independente. Desintegrado, mais uma vez, perdeu carona nas apresentações da parte da manhã. Ou seja, a ausência de compartilhamento, de, trazendo desperdício de recursos, bem como a necessidade de um maior investimento que é necessário, seja em CAPEX ou em OPEX. Apenas para ilustrar um, um cenário falou-se tanto cenário de cidades inteligentes, segurança pública, podemos considerar um cenário no qual houvesse, por exemplo, uma demanda por um evento, um jogo de futebol, uma, um carnaval fora de época, enfim, uma festividade, uma atividade desse porte na cidade, para a qual houvesse uma grande frequência, uma grande audiência. Essa audiência vai demandar naturalmente serviços, mas esses serviços não vão se manter por todo o tempo. Não há necessidade que esses recursos sejam providos durante todo o tempo, apenas para um evento pontual, algumas horas, poucos dias. É disso que nós falamos em desperdício de recursos e a ausência de compartilhamento e é interessante perceber que isso no ver do projeto vai exatamente ao contrário do que nós vemos na economia na economia de compartilhamento aqui vemos diversos uh, logos indicando empresas que acreditam que os senhores naturalmente têm compartilhado e não usam, falando de que o compartilhamento é a chave do mundo inteligente Para mim toca bastante esse caso aqui eu tenho uma filha que está fazendo, inclusive, um ano hoje. Então, um aluguel de brinquedos é algo importante para um pai de pequena viagem, primeira viagem. Mas aqui vemos Kickstarters, vemos Wikipedia, Airbnb, Uber. Ou seja, a chave do mundo inteligente passa pelo compartilhamento. Mas qual é o cenário de tecnologia da informação no entender do projeto? Já há compartilhamentos. E aqui vemos exemplos de compartilhamento, essa resolução ANATEL 683, ela fala do compartilhamento da infraestrutura de suporte, máscaras, antenas, enfim, essa infraestrutura civil, digamos assim. Isso, claro, traz facilidade, redução de custos, segurança, compartilhando em escala crescente recursos de infraestrutura, de armazenamento e de processamento. E aqui os senhores veem, eu explorei aquele slide, alguns slides atrás, nos quais esses recursos estavam separados. Mas, por exemplo, por que não poderíamos, sob demanda, requisitar capacidade de armazenamento disponível numa outra infraestrutura outra por um outro provedor? Por que não promover a ligação com os recursos de armazenamento e os recursos de conectividade utilizados ou providos por um outro, perdendo a redundância, provedor de infraestrutura. Por que não colocar serviços ou auditórios utilizando infraestruturas que são alugadas, digamos assim, sob demanda de oportunidade, que são construídas de forma rápida? Ou seja, a nossa visão passa pelo compartilhamento em escala crescente, em que haja novas relações entre os provedores dos serviços, da infraestrutura, do processamento e aqueles usuários ocasionais os inquilinos, em português ou como se diz em inglês, os dando agilidade na contratação de acordo com a demanda ou seja, promovendo um mercado em que haja poder de escolha e responsabilidade dentro desta adesão voltamos à nossa definição, o que será o slide? Essa piada ficaria melhor na hora do almoço, não né? tinha calculado por causa disso mas depois ainda estava tá bem, não né? Então, será que o slice é isso? O que será o slice? Né? O slice, ou o conceito de slice, ou network slice, é um tema emergente em Deus. E ele, enfim, tendo uma, uma definição pactuada, até algo curioso, porque para alguns, órgãos de padronização, o conceito de slice é o que equivale a network slice em outros, e já o de slice não bate com o slice em outro, então aquela... Conceito dos conceito dos padrões e continua aqui, mas fazendo uma tentativa dentro desse tempo que nos cabe, o slice é a parte de rede dedicada que é construída sobre uma infraestrutura composta principalmente, mas não limitada a conectividade, armazenamento e computação. Ou seja, avançamos em relação ao conceito da, do slicing de rede, partimos isso vai ficar destacado na frente com um conceito de slice, que envolve a rede e a nuvem. Para que esse, esse conceito saia do papel e realidade, há necessidade de um gerenciamento embutido que suporte pelo menos um serviço em determinado momento. Como também foi dito, de nada adianta nos quais o Net pode servir como um grande ambiente de orquestração dessa federação multiplataforma, multidomínio trazendo esse esses reunindo recursos de nuvem e de rede, atendendo a serviços diversos no ambiente da cidade. A cadeia de valor, então, que nós imaginamos. Vamos expor capacidades. Os fornecedores podem, por exemplo, oferecer APIs aos clientes de negócios verticais para conceder a capacidade de gerenciar suas próprias fatias. Então, é uma possibilidade que nós vemos potencial para alguém que vá se apropriar dessa cadeia de valor. Podemos pensar numa integradora das instalações do cliente, segmentos de rede complementares, podem pode ser uma mesma cidade, tornando-se parte integrante da solução, exigindo uma rede convergente e integrada a processos metro, metropolitanos, perdão, já existência. E falou-se aqui, por exemplo, da RMC nos trabalhos de segurança pública das cidades aqui no entorno. Aplicativos de hospedagem, a capacidade de hospedar versões virtualizadas de funções e aplicativos de rede. E por fim, a hospedagem de terceiros ou um over -the sob demanda. Capacitar parceiros a oferecer diretamente às cidades o aumento da rede de operadores ou de outras capacidades, que assim criem valor. Desta maneira, o que nós já fizemos? Nós já concebemos e entregamos esse conceito de slice da CEPES em quatro demonstrações que já foram apresentadas na primeira revisão do projeto em dezembro passado em Bruxelas e haverão de ser agora, claro, no devido progresso, apresentadas novamente no encerramento da Defcensor de Brasília em Salvador. A arquitetura, o projeto de componentes, as interfaces já estão definidas, permitindo essa integração com as margens de conectividade, eu mesmo ilustrei de início um na demonstração que temos o governo Londres, São Carlos e Campinas e impacto em organismo de padronização internacional, painéis, organização de eventos técnicos palestras convidadas e diversos artigos científicos todos eles disponibilizados aqui nesse site que claro está à disposição de todos para consumo. Estará muito muita alegria com a sua visita o que fazer agora? fechar as especificações, implantar esse mecanismo integrado de gerenciamento e promover a validação da plataforma né, que é o nosso alvo para outubro, como eu disse, encerramento é 1 de novembro. E isso tudo, e depois? Com que foco? Pelo papel? Claro que não. Para prospectar as parcerias estratégicas, ciclo produtivo, organização de padronização, comunidades open source, projetos de P&D com foco em transferência tecnologia. Isso faz parte do nosso manifesto e é naturalmente o nosso interesse em promover essa compartilhamento Falamos tanto em economia de compartilhamento, por que não fazer isso mais bem? E dessa maneira eu encerro, espero não ter passado aqui do meu tempo e agradeço imensamente a oportunidade e estou à disposição para a Seja agora, seja o nosso intervalo. Obrigado. É, da hora Eu eu tinha preparado aqui uma, uma visão geral para vocês sobre blockchain, mas eu vou, vou falar rapidamente sobre isso e, e logo em seguida já vou chamar os nossos painelistas. Né? O meu nome é Reinaldo Formigolho, eu, eu sou gestor de soluções blockchain aqui no CBTB. Nós temos trabalhado com o assunto blockchain é, há dois anos e meio. É, temos dois projetos hoje em andamento em relação a blockchain, dois projetos de pesquisa. Movimento. E um deles é, é um projeto Muito interessante Tem um apelo social incrível é, Vocês vão ter a oportunidade De conhecer esse projeto aqui hoje E está intrinsecamente ligado à blockchain As okay? cidades inteligentes Bom, muito bem é, Falando Dois slides para falar de blockchain Para quem não tem Uma, uma noção muito clara do que é Uh, primeiro que existe uma expectativa muito grande em relação a, a, a essa combinação de tecnologias, assim como a e o Blockchain é uma combinação de tecnologias, na é verdade, e é a grande disrupção uh, de evolução hoje da internet. A internet começa lá nos seus primórdios, suportando o texto, passa. É, já na década de 90 suportando voz e mais recentemente é, vive em diferentes é, formatos em diferentes tipos de aplicação e é, o, grande, o, o, o, o próximo passo que já tem é, vai fazer 10 anos é a, a internet do valor ou seja, você tem a, a possibilidade de usar a infraestrutura da internet para fazer transferências e monitoramento de ativos, de maneira geral. Né? Então, é uma coisa extremamente disruptiva e, e a gente tem a possibilidade de aplicar isso também em cidades digitais. Né? Bom, ah, e do que a gente vai estar falando especificamente aqui hoje? A gente pode dividir as aplicações blockchain em dois grandes grupos. Tá? O primeiro grupo aqui são as aplicações é, que a gente chama aqui do blockchain 1.0 são as aplicações focadas é, em criptomoedas se vocês terem uma ideia hoje, são mais de 1.200 criptomoedas é, catalogadas e grande parte dessas sendo comercializadas de alguma forma então a, a gente pode dizer que as criptomoedas foram a, a primeira grande aplicação é, do blockchain Primeira grande aplicação de sucesso O que a gente vai estar falando aqui hoje É o blockchain 2.0 Ou seja, a evolução das plataformas Isso foi de 5 anos A evolução das plataformas de desenvolvimento Permitiram que outras aplicações Além de criptomoeda pudessem ser desenvolvidas e com isso, então, surge uma série de possibilidades em diferentes é, setores é, é, de aplicação de tecnologia blockchain, ok? Bom, isso aqui é só para vocês terem uma, uma visão geral das possibilidades de aplicação de blockchain em cidades inteligentes. Tá? Então, é, a gente pode conversar aqui falando um pouquinho de economia comunitária. É, algumas prefeituras já nos incorporaram para tratar esse assunto, ou seja, você tem a possibilidade de criar uma, uma economia, uma, criar, desenvolver uma plataforma de economia comunitária baseada em tokens criptográficos, para pagamento de diferentes serviços de uma prefeitura. A outra aplicação, que é o que a gente vai explorar mais aqui hoje, é a possibilidade de aplicações na área de saúde. A área vertical ela é totalmente pensada em blockchain. Então, nós temos uma série de soluções na área de cidades inteligentes que trabalham com atuadores, sensores e principalmente com inteligência humana. Eu, eu fico toda hora batendo nisso porque as pessoas acham que tudo isso é panciferia cósmica. Eu estou falando de inteligência humana. Tem que ter inteligência, tem que ter estudo. Há uma apologia em curso que ninguém precisa mais estudar. A internet está cheia de gente falando, ah, para que ele estudar? Só que todo mundo, quando chega numa sala cirúrgica, quer o quê? Quer que o médico fez, tenha feito a melhor universidade, que não tenha a aula, que não tenha bebido no dia anterior, que não tenha um monte de coisa. Quer que ele seja realmente um semideus, deus Se não Deus, é né? porque ele está num momento crítico da vida dele. E vamos parar com isso. É um outro ser humano. E desde os 18 anos eu trabalho a serviço do conforto da medicina, do médico, trabalhando em inteligência de situações críticas. Eu sempre fui partável na universidade e sempre comecei com consultoria muito cedo na minha vida. Aos três eu sabia que eu queria ser um matemático puro. Eu queria ser matemático puro. Eu não entendia nada disso, eu queria ser um geômetra, na verdade. E fui ser um geômetro. Fui embora para a Inglaterra. Trabalhei, implantei laboratórios científicos em 91 países na área de inteligência. E nessa área de inteligência, há 14 anos eu fui para os Estados Unidos trabalhar em Cidade Inteligente. Lá nós já estávamos trabalhando Prevenção de Perda de Dados, que é um trabalho que nós estamos fazendo na Fiesta em São Paulo, onde nós tínhamos 120 vagas e em dois dias 800 pessoas inscritas né, na, na LGPD. E nós estávamos falando sobre como se preparar para a Lei Geral de Proteção de Dados. Principalmente em áreas críticas, ou seja, dados sensíveis. E o que nós entendemos, tudo isso são soluções que nós já trabalhamos, e alguns colegas estiveram aqui falando sobre os seus produtos, sobre os seus serviços. E o que o Brasil precisa é de espaços como esse, mais pessoas trazendo soluções para todo mundo se conhecer, porque nós temos aí quase 2 mil cidades sem médicos atualmente. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, é juntar nossas forças em equipes, em compliance, e dar uma solução a esses países, ou melhor, a essas cidades. Né? Aqui, na USP, nós, dentro do CAES, nós fizemos a proposta, minha área de inteligência artificial, que são sistemas físicos e cibersegurança, são sistemas fazem leituras diversas ou na área industrial ou na área humana e que isso tenha interoperabilidade em E nós escrevemos um projeto do Hospital 4.0 ou da Clínica 4.0 para nos dar um pouco melhor né, de visão à classe médica e a todos os profissionais da área da saúde. Então, com isso, a gente vai resolver um monte de problemas. Aqui nós temos uma central totalmente brasileira que ela tem até 64 pacientes em tempo real e hoje ela pode trabalhar dentro de uma UTI e ela tem uma assertividade com um grau de acurácia fantástico. Então tudo isso para nós são soluções de casa. São soluções onde o Brasil hoje está para par com quaisquer que sejam as nações do mundo. Se nós falarmos em termos de inteligência humana, eu quero ver quem é que vem aqui discutir conosco, ou na academia, ou mesmo na iniciativa privada, onde nós temos alguns da academia que estão prestando serviços também. Eu acredito que o que nós precisamos, na verdade, é dar um pouco mais de inspiração para os jovens e mostrar para eles que o Brasil tem jeito sim. Trabalho em Brasília quase toda semana e em Brasília nós temos lá mais de 90% de pessoas que querem fazer o Brasil mudar. Então, se o Brasil quer mudar, nós vamos fazer o Brasil mudar. Sempre foi assim em todas as nações. Aqui são alguns projetos já realizados. Há 11 anos atrás, eu coloquei o primeiro sistema de telemedicina dentro dos navios da Transfer. O que, que eu queria na época? Eu queria levar o um monitor, muito um parâmetro, essa coisa? Não, eu queria dados. Eu sou um cara especializado em computação cognitiva, em computação quântica e o que nós queremos levar uma informação que tenha muito mais assertividade para auxiliar os médicos. Parabéns, eu estive lá em Rio Verde né, há pouco tempo. A gente anda pelo país todo e nós chegamos a certos lugares que os médicos estão desenvolvendo tantos aplicativos. Né? A gente tem hoje mais de 600 aplicativos feitos por médicos. Né? Parabéns a todos que estão mais feito à frente. À frente está o professor Eduardo, que é um professor titular, há 42 anos, prestando serviço. Se vocês colocarem alguns trabalhos né, na internet, vocês vão ver uma cobertura que nós servimos o país em situação crítica. Nós desenvolvemos inteligência artificial, inteligência mecânica, para que a gente possa ter uma série de serviços à disposição do cidadão. A Bim, a Associação Brasileira de Indústria, ela leva para dentro da indústria soluções de automação, soluções de fazer com que a empresa tenha o seu ganho produtivo na área de processos e na área de mecanização de maneira geral. Em cima é mais um dos trabalhos que nós fizemos na CCR, fazendo com que alguns projetos tenham alcance para a área remota, ou seja... Nós temos um equipamento, inclusive, que nós trabalhamos na área de inteligência dele. Aqui está a Lara Lima, a nossa engenheira. E, na verdade, esse é um equipamento muito simples. Ele é um monitor multiparamétrico um móvel. Ele ficou um ano em Antártida Então, aqui a gente pode fazer nove, 10 exames em quatro minutos. Não, é ECG até 12 derivativas E uma série de outros equipamentos, ou melhor, outros ah, dispositivos, para que o médico tenha a sua disposição. O que significa isso? Significa que qualquer que seja a nossa atuação, nós temos que ter equipamentos. A inteligência, na verdade, ela vai usar o que está dentro Mas aqui dentro é a sua inteligência humana. E que o médico em tempo real, nos navios, por exemplo, a gente estava em alto mar, em 4 segundos você tinha um atraso de comunicação. E o médico lá no Rio de Janeiro via exatamente o que o paciente estava tendo dentro dos navios. Bom, olha, aqui em cima nós temos uma, uma câmera automática, então nós temos hoje um equipamento com alta interoperabilidade para salvar vidas. E que o médico pode ter à disposição e manusear, isso é super simples. Aí ele vai para um sistema em nuvem onde nessa nuvem nós temos toda essa condição de blockchain já para separar essas condições então, eu trabalho numa área de inteligência e a nossa grande força são projetos as nossas soluções são em projetos e o sócio que nós fazemos são com iniciativas como vocês para levar esses pacotes para resolver problemas no país todo mundo quer trabalhar nas grandes cidades nós estamos indo para as pequenas cidades. Eu acho que eles têm um, uma grande contribuição que é nos ensinar como trabalhar nas cidades para depois a gente chegar em grandes centros. Então, aqui, tecnologia e segurança do paciente. Muito obrigado a todos.